Olá estudantes! Hoje vamos aprender a utilizar a ferramenta Varinha Mágica. A ferramenta Varinha Mágica é utilizada para selecionar porções de uma imagem que tenham contornos bem definidos. No caso dessa imagem de exemplo, é possível notar que o fundo branco apresenta alto contraste em relação à televisão. Vamos utilizar a Varinha Mágica para selecionar e apagar este fundo branco. Para utilizar a Varinha Mágica, vá à caixa de ferramentas, localizada do lado esquerdo da sua área de trabalho, e clique sobre o ícone dela. Há três configurações importantes para esta ferramenta. A primeira é a tolerância, que regula o intervalo de cores que serão selecionadas. Quanto mais alta a tolerância, maior a quantidade de cores similares selecionadas. O valor máximo para a tolerância é 255. A segunda opção é o anti-alias. Sempre deixe essa opção marcada se quiser uma seleção com bordas mais suaves. A terceira é a opção adjacente, que regula se as cores a serem selecionadas estão na imagem inteira ou apenas nas áreas conectadas. Vamos começar utilizando a ferramenta com tolerância zero e a opção adjacente desmarcada. Clique no fundo branco e veja o que ocorre. Como pode ser visto, a seleção não ficou boa. Já que a tolerância baixa, não conseguiu selecionar as cores parecidas ao branco próximas da borda da TV. Vamos sentar novamente agora com a tolerância em 30. Clique no fundo branco e veja o que ocorre. O fundo foi bem selecionado, porém, essa tolerância um pouco mais alta começou a selecionar áreas claras dentro da TV. Para corrigir isso, marque a opção adjacente. Clique novamente no fundo branco e veja a seleção ocorrer apenas nessa área. Como a seleção é feita apenas em áreas contínuas, o miolo branco dentro da alça não foi selecionado. Para selecioná-lo, clique sobre ele, mantendo o botão Shift apertado. Nossa seleção está completa. Para eliminar o fundo, inverta a seleção e faça uma máscara. Para isso, primeiro destrave a camada, clicando duas vezes sobre o cadeado no menu Camadas. Depois, clique no terceiro ícone da barra inferior, para criar a máscara.